Bem-vindos ao dia 2. A fonte de toda a abundância. Agradecemos esse tempo que você investe em você ao desafio de meditação de 21 dias de Deepak Chopra. Há perguntas básicas que hoje trataremos de responder. O que você deseja? Mais amor? Mais felicidade? Mais vitalidade? Seja o que for, isso que você está desejando está disponível dentro de você, aqui mesmo, agora mesmo. Muitos de nós temos dificuldades para acreditar que realmente podemos alcançar tudo o que sonhamos. Porém, quando abraçamos a ideia de que há uma fonte ilimitada de abundância aguardando por nós, nos abrimos para receber os desejos do nosso coração, facilmente e sem esforço. Na meditação de hoje, Deepak Chopra nos ensina como nos libertarmos das crenças que nos limitam e convida a nossa vida ao perfeito fluxo da abundância. Relaxe e deixe fluir todos os sentidos. Se entregue a escutar as palavras de Deepak Chopra. material creation, everything we can see, touch, hear, taste and smell is made from the same stuff and comes from the same source. Toda a criação material, tudo o que podemos ver, tocar, ouvir, degustar e cheirar são feitos da mesma matéria-prima e procedem da mesma fonte. While we may refer to the source by different names, God um poder mais alto, o Espírito Santo ou, talvez, o Cosmos. Essa é a fonte do universo todo, o campo unificado. Tudo que está além da percepção dos cinco sentidos. Podemos chamar essa fonte de diferentes nomes. Deus, Poder Superior, Espírito Santo, Cosmos. Essa fonte é o universo inteiro, o campo unificado tudo aquilo que captamos pela percepção dos cinco sentidos. Just for your call. A chave para viver uma vida abundante é abraçar a ideia de que a abundância vem deste campo unificado e nele está o poder da Criatividade Infinita, simplesmente aguardando pelo seu chamado. Se o que você deseja é mais amor, mais felicidade, mais amigos, mais dinheiro ou melhor saúde, tudo isso você pode conseguir. Basta pedir e aceitar. And if you're willing to release any resistance you may have to experiencing abundance, relinquish any belief that you are limited and open your mind and heart to the possibility that you can attract whatever you want in life. Abundance will flow to you effortlessly and easily se você está disposto a abandonar qualquer resistência que possa ter para viver a abundância, renunciar a qualquer crença que o limite de abrir a mente e o coração para a possibilidade de que você pode atrair qualquer coisa que deseja para a sua vida, a abundância fluirá até você sem nenhum esforço e com facilidade. A verdadeira abundância começa com um pensamento seguido a clear understanding of what you want to have happened a verdadeira abundância começa com uma ideia seguida pela intenção um entendimento claro de que isso é o que você deseja que aconteça then an expectation and finally a pervasive feeling that lets you know you can be do and have anything your heart desires e depois uma expectativa e, finalmente, uma sensação onipresente, que lhe deixará saber que você pode ser, fazer e obter qualquer desejo que esteja no seu coração. Desde que você acredite na possibilidade de que isso sirva para você e para os outros, e que não traga prejuízos a ninguém. This is the Of attraction at work. Este é o perfeito processo criativo da atração em ação. Convidar a abundância ilimitada que já existe ao seu redor para a sua vida requer apenas tomada de consciência, intenção e silêncio. Não importa como foi a sua vida no passado, agora você tem a oportunidade de desfrutar de todos os frutos da abundância que vem diretamente, de de diretamente da fonte, aceitando o que está aí aguardando por você. Para a meditação de hoje, formule a seguinte pergunta. O que eu gostaria de ter mais na minha vida? Maybe you want more love or better health. Pode ser que você queira mais amor ou uma saúde melhor? Allow your answer to help you form a sua resposta para te a formar uma intenção clara de qualquer coisa que você deseja. Permita que a sua resposta ajude a afirmar a sua clara intenção sobre aquilo que você mais deseja. À medida que entramos na meditação, plante sementes dessa intenção no solo fértil do campo unificado e permita que o universo se encarregue dos detalhes. Field, Ao nos prepararmos para nos reconectar com o campo unificado, a fonte de toda a abundância, concentremos nos na ideia central do dia de hoje. Eu crio minha abundância pessoal a partir de uma fonte ilimitada. Eu crio a minha abundância pessoal a partir de uma fonte ilimitada. And let's begin. Vamos começar. Please find Encontre uma posição confortável, Coloque as mãos suavemente relaxadas, com as palmas voltadas para cima, e feche os olhos. Neste momento, dirija-se ao lugar mais íntimo do seu ser, o lugar de quietude interior, onde experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Let go of all thoughts and begin to observe. Liberte-se de todos os seus pensamentos e comece a se concentrar na entrada e saída do ar da sua respiração. Em cada inspiração e expiração, deixe-se levar a um estado de maior relaxamento, comodidade e paz. Now gently introduce the Sanskrit mantra, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Agora, suavemente, introduza um o um mantra em sânscrito, repetindo mentalmente e deixando fluir com facilidade, sem esforço. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi.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 Continue com a sua meditação. Eu vou tomar conta do tempo. E ao final, escutará tocar um sino para avisar que é hora de parar de repetir o mantra. Aham Pramasmi.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 When you feel ready, gently open your eyes. Quando se sentir preparado, preparada, abra os olhos lentamente. Ao prosseguir com o seu dia, leve consigo essa sensação de abundância, recordando a si mesmo o pensamento central deste dia.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 Thank mm -hmm. you.